Oi, pessoal! A parede, como todos vocês sabem, é uma superfície vertical que separa um ambiente de outro ambiente. O sistema de drywall ele é feito para paredes internas que devem estar dentro de um ambiente. Elas são paredes não estruturais, ou seja, elas não podem suportar carga. Você não pode pegar paredes de drywall e apoiar um mezanino em cima, construir uma laje em cima. Mas elas aguardam televisão, móvel, espelho, quadro. Isso não tem problema nenhum. Igual uma parede normal. Você pode até botar um ar-condicionado do split. Nossa, Helena, ar-condicionado é super pesado. Não tem problema, pode botar. Pode botar armário suspenso? Pode botar armário suspenso. Você pode pendurar... Várias coisas Lógico que dependendo do peso você vai ter Soluções diferentes, do mesmo jeito que dependendo Da altura você vai ter soluções diferentes Mas entendo uma coisa A parede de drywall Ela deve ser sempre interna Tem muita gente que confunde E sai utilizando perfil de drywall E drywall para paredes externas Ah Helena, mas eu já vi Você sabe onde é comum que vocês vão ver? Já vi empresa Construtora que faz estande de venda? Pois é tem muita empresa que faz estande de venda e utiliza o draw como parede externa. Mas por que, que eles utilizam o drag como parede externa e usam até a placa RU externa? Acontece. Porque o estande de venda ele fica normalmente por seis meses. Máximo que Um ano, que é o tempo depois deles desmontarem. Então, para construções assim provisórias, que vão durar pouquinho, não tem problema, você pode usar. Agora coisas mais permanentes que vão durar mais tempo se torna um pouco complicado. Ah, mas não tem... Helena, não tem isso em normativa de draw? Não, isso não tem norma e não tem manual. Isso é pela experiência, e pelo mercado que vocês pode, podem fazer. Ah, então eu posso usar, tipo, em uma barraquinha que vai durar uma semana? Pode, pode usar em uma barraquinha que vai, vai durar uma semana, não tem problema. Ok? Fechado? Beijos. Tchau.